Olá você que é de São Paulo e toda a região, convido para o nosso curso sobre arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais. Venha aprender todas as alterações, tudo que foi modificado na legislação eleitoral referente a essa matéria. O curso será no dia 25 de abril no Hotel Maxo de Plaza, aqui na cidade de São Paulo. Todos estão convidados para aprender as regras e fazer bonito nas eleições 2020. Espero você, 25 de abril, Cidade de São Paulo, no Maxud Plaza. Até lá!